Para fazer o nosso cupcake low-carb, cetogênico, a gente vai precisar do seguinte. Vamos precisar de 50 gramas, cerca de meia xícara de farinha low-carb. Aqui eu tenho é, metade metade de farinha de amêndoas farinha de amendoim. Poderia ser só de amêndoas ou só de amendoim, por exemplo. Aí aqui eu tenho 30 gramas, é, duas colheres de sopa de adoçante xilitol. Aqui eu tenho... 1 um quarto de xícara, cerca de 20 gramas de cacau em pó. Aí eu vou dar uma primeira misturada aqui. Vamos começar misturando esses ingredientes. Aí nós iremos adicionar meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de fermento químico e meia a uma colher de chá de essência de baunilha. A essência é opcional, tá? Se não quiser colocar, não precisa, mas eu acho que vale a pena colocar. Iremos dar mais uma misturada. Aí vamos adicionar agora dois ovos e vamos continuar misturando. Vamos adicionar 30 ml de óleo de coco, ou poderia ser manteiga sem sal. Isso corresponde a cerca de 30 gramas, mais ou menos, que corresponde mais ou menos a duas colheres de sopa. E por fim, podemos adicionar uma colher de sopa, né, 15 ml ou 15 gramas de água. Pronto! Agora é só misturar tudo até ter uma mistura homogênea e nessa hora a gente pode adicionar ou não, é opcional, gotas de chocolate ou nozes picadinhas e dessa vez eu vou adicionar gotas de chocolate, poderia ser chocolate picado também, chocolate 70% ou 85% picado. Vou adicionar algumas assim, é, a olho mesmo, não tem uma medida certa e nem é obrigatório adicionar. Deve ter dado uns 15, 20 gramas aqui. Eu vou adicionar até um pouquinho mais porque todo mundo gosta de pegar o um pedaço que tem gotas de chocolate, não é mesmo? Pronto, agora eu vou distribuir nas forminhas de cupcake. Você poderia também distribuir numa uma forma única e não ficaria um cupcake, ficaria um bolinho. E a gente vai levar o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos. Sempre dando uma olhadinha para não deixar queimar. Agora eu vou te ensinar uma ganache de chocolate que é super versátil. Você pode usar como cobertura de bolo, cobertura de cupcake ou mesmo acompanhando um verdadeiro churros low carb. Então é, eu vou usar aqui cerca de 80 gramas de chocolate, 75 gramas de chocolate, 70% cacau. Vou utilizar um pouquinho de adoção.